E aí clã Shadok aqui de novo, hoje a gente tá vindo com o Ender Lily, é sensacional para PC e futuramente para todos os consoles aí disponíveis, com tipo exceção para Nintendo Switch, que eu não vi nada a respeito. A gente vai jogar um pouquinho, ele, é no, ele tá no Early Access, mas se você adquiriu ele, é, conforme ele vai sendo atualizado, você vai ter acesso a tudo. Muito bem, novo jogo, tem esse negócio aqui no meio da tela, Descendente da Sacerdotisa, essa gurizinha, que é a nossa personagem, né? Não acredito que ainda há uma sobrevivente. Está me ouvindo? Muito bem. Acordamos. De um sono longo aí. Está tudo cheio de tias de aranha. Isso aqui é uma fadinha? Não sei. Não é bem uma fadinha. Acordou? Acordou? Não parece estar ferida. Muito bem. Daí a nossa fadinha. <risos> Eu te assustei? Sim. Perdi meu corpo por um motivo relacionado a essa tisa Você lembra o que aconteceu com esse país? Não, não se lembra de nada. Então você também perdeu a memória. Vamos sair daqui primeiro. Veja com seus próprios olhos como está o lado de fora. Tudo bem. Daí a nossa menininha. O cenário é bonito. Ela tem um ataque, só que não é bem ela que ataca. Ela tem espíritos né, essas que eu falei fadinha, que acompanham ela, você pode configurar ao longo do jogo aí Estátua da sacerdotisa, beleza, nova pista É, o Metroidvania, ela começa bem, sem nenhum recurso assim né A gente pretende fazer a primeira área, enfrentar o primeiro chefe Ataque. Não tenha medo. Use meu poder, certamente você consegue. Então tá em português, né? Como vocês já repararam aí, com certeza? Toda certeza. Entrar. Ele parece fácil no começo, mas ele não é muito fácil não, viu? Ó, tomamos dano. Assim que tomar dano você pode recuperar parecido com a recuperação no Hollow Knight ela se esquiva de uma maneira engraçada, parece que ela cai de peito <risos> e aí dá para atacar os inimigos pelas costas Pô, achei que tinha ataque aéreo o ataque aéreo dá um pouquinho menos de dano, parece. E se você acreditar no pulo, ela se agarra, viu? Uh! Essas lagartas. Os inimigos. Lembram um pouco, sei lá, Salt and Sanctuary. Talvez. São meio escabrosos assim. O jogo tem diversos segredos. Como a gente mostrou logo de cara, né? tem uma parede. essa restauração só menciona agora, mas não tem problema, a gente já usou. Tem coisas quebráveis com itens. Você ganha níveis conforme você vai abatendo inimigos, mas eu não vi grandes mudanças no, no dano nem nada. É, nosso primeiro save. O jogo tem viagem rápida, habilidades, relíquias e fortalecimento. Salvar. Tem que salvar, não adianta só sentar no banco, não resolve. Começo qualquer bicho você mata com poucas pancadas. Aqui ó, secreto. Tem um mapa. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui os status da menininha, né? É, as habilidades, as a gente ainda não tem nada e aqui os textos, né? um monte de texto é o mapa né? vou dar um ampli. a gente abriu um portal Eu acho que aqui tem um inimigo um pouco mais pesado do que o normal Um tomão, não foi necessário para nos abater pegamos aqui um fragmento de amuleto que aumenta o nosso HP, não é? a certeza que faz isso se por acaso se voltar e sentar no banquinho os inimigos voltam na área Se você revisita uma área antes de sentar, os inimigos não voltam, não precisa se preocupar. Oh. Tem muita coisa, muita historinha para entender o que se passou aí. Beleza. Sentar, salvar e vamos para a próxima. Gente, acho que chegou no chefe finalmente. Bem bonitas áreas, é bem desenhado, com várias partículas, é bem animado. Parece ou oh, destruir, destruir, destruir, destruir, para proteger isso. Tomamos uma pancada Siegfried, a guardiã Ela gira esse bagulho Vamos carregadinha A música é bonitinha, mas não emociona muito, não. Derrotada, Siegfried e é a Guardiã. Claro que não, né? Os chefes normalmente tem mais de uma fase, sempre. você bater neles, você estuna eles Já tá acabando Eu aqui deveria tê-la protegido A música é bonita, mas não emociona muito Sempre admirei a sacerdotisa branca da fonte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 um grito angustiante foi ouvido a líder das guardiões chamou aquilo de chuva da morte ele foi escolhida nos fundos da igreja e as armas foram empunhadas escolhida não, escondida <risos> depois disso não parou mais de chover ah. e aí a gente adquire a guardiã e eu pulo duplo ela estava tomada pela corrupção, mas agora foi purificada né? Lembrança, você foi chamada de Lili, imagina que seja o seu nome Se seguir as lembranças daquele com que tinha relação, pode ser que você se lembre de algo Agora... Eu pulei o odiado, droga Agora a gente tem o pulo duplo E a gente pode... Montar... A gente pode montar as habilidades dela. Pode equipar aqui, ó. Tem que equipar no descanso. Habilidades. Agora, quando a gente sentar no banco, de acordo com as nossas habilidades, aparecem as assombrações aqui. Agora a gente sabe que o X ataca assim e o S Ataca assim. Esses ataques podem ter upgrades. Agora a gente tem duas fadinhas no seguindo. E a gente pegou uma relíquia. Também podemos equipar no banquinho. Nós facilitam um pouco a nossa vida. Aum aumenta os pontos de vida. O que a gente fez de errado aqui a gente não salvou, não salva automático, aparentemente. E aí você pode ver no mapinha que ficam os pontos vermelhos. Onde tem ponto em vermelho significa que tem alguma saída para outra área. Tem lugares que tem três, quatro. Paróquia branca. Aparentemente... você está bem? se esforço demais, vamos descansar um pouco Aparentemente a chuva da morte não tem nenhum efeito nela Nenhum efeito negativo, né? E aqui a gente... acho que eu vou rushar uma área O Cavaleiro Negro, a chuva da morte, é ela que faz a corrupção aqui a gente encontra um um cavalo com uma carroça Uma biga Esse cavalo ali é familiar Parece que perdeu a consciência Antes de entregar a loucura Ele não parece ser hostil Mas sugiro que não nos aproximarmos demais Vou pegar aqui Carta de Grua. O cavalo não faz nada Mas está vivo eu acho Que a gente vai continuar até encontrar esse amiguinho novamente Aí ó A carta da freira Arebentando tudo Só vamos A gente encontra essas flores brancas que elas meio que.. Ixi, o inimigo quebrou. Acho que dá nada não. A flor branca recarrega nosso HP ou preenche ali uma das.. uma das florzinhas. Aqui tem um negócio com pontos de habilidade que usaria depois. E além dos chefes grandes, você também tem mini-chefes como esse, no pequeno escalador. Que também entram no nosso aula aí de de habilidades. um pequeno escalador esses assim esses mini chefes eles não tem nenhuma animação mas tem sua utilidade tem uns que são muito bons esse no caso que a gente pegou é mais ou menos Espere, tem alguma coisa se aproximando aí o cavalinho ó tá meio zoado mas ele nos segue pelo amuleto com este cavalo agora a gente libera a viagem rápida então você pode ir para vários lugares do mapa e aqui na habilidades o chefe que a gente pegou dá para colocar ele ali na, na brincadeira são dois dois negócios de habilidades que você pode usar e aqui Bom, aqui divide. Você pode para cima ou para baixo. Aí para áreas diferenciadas. Eu acho. Tô vendo? os inimigos já estão um pouquinho mais fortes. Chama uma cama no meio do nada. Vai ser para descansar. No meio de umas ruínas, né? E se eu não me engano, se a gente vier aqui, ó. Já é um chefe bravo. Aí vocês vão ver do que se trata esse jogo. Olha o tanto de dano que a gente dá nele, ó. Quase nada. Olha o tanto de dano que ele dá na gente. aí. Enquanto eu luto com ele, eu vou encerrando o vídeo por aqui Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal, deixe seu like aí, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie como esse Metroidvanias e recomendações Eu no caso gostei bastante desse aqui, por isso que eu estou trazendo eu evito trazer jogos que eu não gosto Eu acho que é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Viva a amizade